Galera, eu não, não postei vídeo esses dias Porque na minha internet do meu, do meu computador, né Um barulho só funcionar Aí ah, a gente teve que fazer Ó, oh, oh, oh. não vou mostrar agora Pra vocês não acharem que eu tô Eita, bicho, quase que eu derrubarei. A gente tem que fazer isso aqui, ó Comprei esse roteador aqui Pra colocar o carro direto no computador É É isso que tem que fazer, né Ô, oh, que meu tá Fazer, do cover, certo? Cadê? Pronto. Aí. É, por isso que essa semana inteira ficou sem vídeo. Então, vídeo de Minecraft agora, né? Ou não também, né? dizer, Bora já começar a comer. Eu tava fazendo uma mobtreck aqui, ó. Eu tava vendo um vídeo. para lá fazer então. Ah, ah, ah. Cixinas que eu coloquei muito bonito, você é louco? Eu vou fazer de terra mesmo? mim, aí! Tá, tem que puxar sete pra trás. Eu, eu sei que eu vou cair daqui. Eu sei. Tá, inclusive, eu já vou fazer os baldes. Cadê? Eu nem sei como que faz balde. É assim, né? Isso. Uns quatro tambor. Galera, eu vou mostrar um negócio vai ser spoiler do final do vídeo comentei eu quero aparecer o que eu tô fazendo esse lugar aqui pra no final do vídeo eu colocar uma placa com o nome do inscrito, legal né? do inscrito comentar, se não comentar não aparece, porque quem não comenta é muito, brincando galera, ninguém é brincar aqui não tá? eu quero saber como que a mula vai subir lá em cima de novo, eu preciso de uma fonte de água, deu meus bolinhos, eu lembro que no vídeo anterior, se eu não me engano, tinha uma fonte de água por cá. nossa por que? meu deus, tô indo Vem, só meu FPS tava sem FPS. Eu ligo a gravação, tá 20. Oh, porcaria. não. Aqui ó, ali. Onde que tinha água aqui? Acho que já dá pra fazer água infinita com isso aqui, né? Hum, sou inteligente. Aham, uh, inteligente. Uh, galera, não dá. Vou abaixar as três porque tá travando pra caramba. Tá em cima. Meu Deus do céu, vamos subir aqui. É melhor eu tirar da cinco. Ali, ó. Eu vou fazer um buraquinho aqui Bora lá, bora lá, bora lá Deixa o like aí, galera Ai, meu Deus, um ali, meu Deus Não para minha Bob-Trap, não Vou dar um maior trabalho de fazer essa bosta, velho <murra> <O> que Bosta de no meu vem vem Pronto, agora a gente tem que subir isso aqui Eu vou subir Ainda bem que eu já fiz essa escadinha pra casa do seu país. Bora lá. Aí, tá 50 FS agora que eu diminui esse chunk. Nossa, esqueci de.. Aí. Aí depois vai com Cesar. Agora a gente puxa a não é não que eu não um trouxe bloco. Eu sou muito burro. Eu sou muito burro. Galera, ó, calma aí. Espera aí que eu vou fazer isso em off. Eu já volto, tá? Eu só vou dar uma leve cortada. E. Galera, eu fiquei preso aqui, ó. Vamos ver se eu consigo fazer uma MLG daqui. Será que eu consigo? Será que eu consigo? Eu comecei a gravar só pra fazer isso. Vamos lá. Opa, tô apertando o Switch em vez de apertar o Contra. Uh! Oh, oh! Oh! Oh! Eu nem sei se foi. Depois vou ver em câmera lenta, na gravação, e ver se foi. Tem que pegar mais... Como é que aqui? Pedregulho. Aqui, ó. Bora lá, pegar mais pedregulhinho. Aí aparece o Herobrine aqui, já fez outro? Já volto. Oh, shit. Galera, voltei, tá quase a noite. Eu fiquei muito tempo fazendo essa merda Mas Aqui, ó. Eu troquei até de shaders Isso acho... aqui era um bicho, tá ligado? Aqui ó, como ficou, ó. Ah. Ficou da hora, né? Aí já tem. Oh meu Deus! Entendeu? Eu não fiz isso sozinho, eu chamei, eu chamei meu irmão pra me ajudar toda essa decoração aqui, aqui ó muito louco ah, gostei, o, creep, o creeper esse, é, ó, tá dando hit aqui ó que agora, eu não sei o que tá acontecendo mas não tá vendo nenhum bicho é muito ruim essa farm mas pelo menos me dá XP e XP vamos ver, chegou o bicho novo na farm chegou bosta, gente aranha? aqui ó ó é. Isso far... aqui é que eu farmei um pouquinho Tipo, de nada, mas tem uns 3 bichos, tá né? Eu preciso pegar linha pra fazer um arco e matar aquele creeper. Aqui, linha, só vem uma linha. Ah, meu. Eu quero muito matar esse creeper, velho, que creeper só me dá problema. Só me dá problema o creeper, hein? Meu Deus do céu. Tá, acho que. Galera, sério, desculpa por não ter, eu não ter gravado o vídeo. Um monte de dia. É que eu tava preparando as coisas pro mundo e também tem internet é. A internet não estava colaborando, era isso que eu ia falar. Eu vou mostrar o um negócio, tá? Em que eu coloco, sei lá, o Joãozinho 23 pediu pra, pra eu colocar o nome dele aqui, Eu sócio. O joãozinho 23 pediu pra eu comentar. Aí o Chaplin, já. Pra quem não sabe, o Chaplin é o meu cachorro, tá? E o, e o José Oswaldo pediram pra escrever o nome dele no final do vídeo. Aí eu escrevo o nome do José Oswaldo, 564. Ah, dele. É, eu... eu deixa. O Chaplin e o Joãozinho 1, 2, 3. Então comenta aí embaixo que no próximo vídeo de Minecraft eu vou colocar seu nome aqui. <risos> Ó, agora eu vou me explicar pra vocês não, me, não chamar o E-Mine, o E-Mine me cancelar e eu perder meu canal no YouTube. Isso. Isso aqui. Eu fui burro na hora que eu tava fazendo a farm. Eu coloquei minha cama lá, quebrei minha cama. E morri Eu nasci no spawn E o spawn tá 4 mil blocos de distância da minha casa Eu tive que usar isso pra tentar achar minha casa Aí eu tive que abrir um Mani Atlas para achar minha casa Porque a bússola também não tava funcionando Então, pra vocês não falar que eu tô chitando E sim, eu usei criativo só pra ir pra minha casa Porque senão eu ia perder muito tempo Tá, pra vocês não falar que eu tô chitando Olha o que eu vou fazer aqui, ó Eu que tenho que sair daqui Porque o Creeper vai me matar, Ó, oh, ó oh. uhum. Pronto Ó, oh, calma aí Deixa eu tirar essa bola Então, o vídeo termina com essa linda mob trap Que me demorou 4 horas pra fazer Olha que legal Eu comecei de que era 2 da tarde, já é quase 6 como que era a sua... Ah não, agora eu quero ver, porque eu sou muito idiota 17h53 Olha que legal. Eu fiz uma plataforminha ali em cima, mas eu nem sei. Então, esse foi o vídeo, né? Opa! Bora testar. Que isso? O Creeper pulando, velho. <risos> Otário de Creeper. Hum, hum. Otário de Creeper. Hum, hum. Nossa, como que eu sou retardado. Então, esse foi o vídeo. Tchau. Está de noite já. Nessa...